Olá a todos, uh, hoje estou aqui e, uh, e vou uh, fazer a arte final de alguns desenhos que eu fiz um, para acompanhar o segundo quanto da, da heroína, vai-se chamar A Heroína e o Vilão e uh, estas são algumas das ilustrações que eu uh, vou incluir no e-book eu, normalmente, para fazer a arte final, uso a mesa de luz, que está aqui por baixo. Vocês já vão ver como é que isso funciona e eu espero que o vídeo grave bem. A maioria do, do trabalho será feito em time que senão ficaria um bocadinho aborrecido. Mas, eu, ocasionalmente, eu poderei dar algumas dicas sobre como faço as coisas. Vamos então começar. E para esta, para esta ilustração é só isto, porque eu não, não quero entrar em muitos detalhes. Depois o, o, os pormenores eu farei na, na parte da, da pintura digital. Como vocês viram, eu não usei régua, nem nada para me guiar nas linhas, portanto elas estão um bocado tortas, por assim dizer. Mas eu acho mais natural assim, eu gosto mais. Normalmente não, não uso muito a régua. Hoje em dia tento usar o menos possível E uh, esta ilustração Para já ficar assim Depois vocês verão como é que fica uh, ilustra Pintada digitalmente Esta é a segunda ilustração uh, vou mostrar e uh, pronto vamos, vamos começar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 E assim termina esta segunda ilustração Que fará a parte da heroína E o, vil... a heroína e o vilão uh, Foi a minha primeira vez A desenhar uma explosão Portanto, não ficou assim Grande coisa, mas ficou mais ou menos Aproveita-se E uh... Por hoje é tudo Só para saberem As canetas que eu utilizei Foi a Pigma, a Sakura Pigma Micron 01, a Sakura Pigma Micron 005 e a Sakura Pigma Micron 05, e também aqui na explosão usei a Sakura Pigma Brush preta, e foi isso. Até a próxima.